Gente, queria dar uma dica aqui para vocês hoje sobre água termal. No meu trabalho como modelo, é, os maquiadores em geral eles usam bastante água termal para fazer a preparação da pele antes de fazer a maquiagem porque a água termal ajuda a fechar os poros é, ajuda a reduzir a oleosidade e dá aquele aspecto mais é, de vida assim para pele então você passa ele normalmente antes da maquiagem só que desde que eu descobri esta água termal maravilhosa que chama liote ela é uma água termal muito diferente de todas que eu já tinha provado e assim eu tô usando ela e amando vocês não têm noção como fica a pele tipo assim ó, hoje eu passei ela antes de falar aqui com vocês eu tô sem nada aqui na pele e dá aquela super sensação de pele saudável é, além do mais ela tem um monte de outros benefícios ela tem uma ação antioxidante, então você passa todos os dias ela ajuda para não envelhecer a pele. Ela tem ação cicatrizante, dentre muitas outras coisas boas. Então assim, gente, ó, tô usando todos os dias. E já falei que a gente tem que compartilhar as dicas boas. Essa é uma dica muito boa, vale muito a pena.